Olá! Vamos viver bem a quaresma? Faça este propósito vivendo a sugestão de prática espiritual para hoje. Compartilhar Jesus contando o seu testemunho a algum amigo e o convidando para participar da Santa Missa. Compartilhe com os seus amigos e também os seus familiares e tenha uma Santa Quaresma. Deus te abençoe.